E eu te pergunto, pra você, o que, que é um longão? Quantos quilômetros são? Quanto de duração? Como que você define o que, que é um longão? Pretendo fazer um longão de mountain bike. Vou passar em várias cidadezinhas por aqui. E vamos conversando sobre as dicas que eu tenho quando eu faço pedais mais longos. Fiquem comigo, vocês vão gostar. Valentim gentil, tá indo bem. Parei aqui enchi a garrafinha d'água. Tô caprichando em beber água cada 15 minutos, meia hora no máximo para não desidratar. De pedalada, já rodei 20 km e 400, é hora de comer um pouquinho. Pedal longo você não pode esquecer de se alimentar periodicamente. cinco minutos de atividade corrida, contando as pausas, 20 quilômetros de média e 29 quilômetros e 400 metros, e a palavra agora é, no início se poupe, no meio e no fim se poupe também. 2 horas e 27 minutos de atividade 43 quilômetros e 700 metros Média horária de 19 quilômetros por hora Faça pausas periódicas Isso também faz parte de um bom longão Não é só você se poupar na pedalada Mas também você lembrar de pequenas pausas periódicas vão ajudar você a chegar lá. horas de atividade. Já passei dos 50 quilômetros, vamos falar sobre outras dicas do longão. O equipamento. Você precisa confiar plenamente no seu equipamento para fazer um pedal longo desses. Sapatilha boa, bicicleta boa, selim mais para confortável do que focando o desempenho, calibragem dos pneus mais para confortável do que visando o desempenho. Bicicleta revisada, câmera reserva, bomba de encher pneu, bateria do celular carregada. Bateu cansaço. 18 de média. 3 horas e 50. Sol a pino vamos tomar todos os cuidados para que tudo funcione que nem um reloginho daqui para frente são 4 horas e 17 minutos de atividade 17,7 quilômetros e 700 de média, 17.7 de média, rodei 64,3 quilômetros, o sol está muito ardido, a temperatura agora é de 36,1 graus, sinais claros de fadiga, porque depois de todo o repouso, depois de todo, o repouso a minha frequência já está em 151, quer dizer, ela está na zona 3 e eu parado. Faltam de 7 a 10 quilômetros para a próxima cidade, que é Paris. E aí vai o último conselho, ou um dos últimos conselhos, porque eu não sei se eu vou aguentar, que é o psicológico, o trabalho psicológico. Se alimente das suas metas. Se alimente das informações, supere etapa a etapa, senão você não consegue vencer o pedal longo. Segunda parada, em um espaço bem curto de tempo e eu precisei deitar para descansar. Eu estou tendo hipotensão postural, eu deito, descanso, hora que eu levanto eu fico zonzo, escurece a vista. Isso é sinal de fadiga. Isso é sinal de fadiga intensa. Depois nós vamos analisar as causas. Pode ser por desidratação. Pode ser porque eu venho vindo de uma dieta com restrição de hidratos de carbono. E pode ser porque essa noite eu dormi muito pouco. Dormi menos de quatro horas. E por último essa temperatura absurda Que eu não estou acostumado E o sol muito alto Foco Trabalho psicológico E vamos vencer esse longão 69 quilômetros e 100, km, 5 horas de atividade. Parei aqui nessa quitanda, tomei um gatorade, tomei uma coca, ali na frente tem é um posto. Vou encher as garrafinhas d'água e vou ver até onde eu consigo ir. Faltando 30 quilômetros e 900. Km. Em Álvares, Florença É a última antes de Votuporanga A temperatura chegou a bater 40 graus Eu já rodei 80,7 quilômetros Vamos ver se a gente chega lá Eu estou aqui no ponto da sorte de novo A igreja lá Vou pra lá Vindo daquela estradinha ali Faltam 12 quilômetros O cansaço tá enorme minha própria pergunta, para mim um longão é um pedal que eu vou ter que me superar para conseguir realizar, é aquele pedal que realmente vai testar a minha capacidade de resistência física, e a regrinha que eu uso é que ele tem que ter um volume de pelo menos duas vezes aquilo que você está habituado a fazer no meu caso, os meus treinos de mountain bike normalmente tem de 45 a 50 quilômetros. Então para eu considerar um longão, o pedal tem que ter no mínimo 90. Foi o que aconteceu aqui, 100 quilômetros, muito cansaço, muito calor, fadiga exuberante e eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever, de deixar o like, de compartilhar e, por favor, deixe no comentário a sua resposta. Para você, o que é um longão de mountain bike? Até a próxima, pessoal!